Bom, espero que eles não derrubem, porque eu quero muito jogar isso e, e, e entender o, como que isso existe na nossa realidade. Essa, isso vazou de alguma outra dimensão pra nós. Uh, craftopia dos mesmos desenvolvedores? Vamos ver como é que é esse Craftopia. Do outro lado. Vamos ver, o um gameplay disso. Porque provavelmente vai ser parecido. Mais um. Ih, tirei E tira peraí. espera